Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Dessa vez galera trazendo tá Fall Guys aqui pro canal, mano É um jogo que eu queria, eu queria jogar muito, tá ligado? Jogo que eu sempre tive vontade de jogar, mas não tinha como porque tava muito caro, tá ligado? E hoje tá liberado aí pra, de graça aí, Playstation Store Mano, é um jogo muito da hora, é o Stubble Guys, tá ligado? Um jogo bem da hora mesmo E mano... Eu já joguei uma, umas vezes, tá ligado, o problema, como é que é E rapaziada, eu vou ser bem sincero, eu gostei mais do Double Guys, tá ligado Umas partes ali, mas achei muito, muito complicado, tá ligado, a parte do Double tá ligado o Double Guys é mais da hora porque você é, consegue fazer mais manobras, tá ligado cê Consegue pular mais Mas mano, tem diferença de jogo aí, tipo, o Guys já uh, tem tem muito mais, como é que é o nome? Tem muito mais fase pra gente fazer, tá ligado? Então fica bem da hora. E rapaziada, muita gente tava se perguntando se o Paul Guys, é Double Guys era uma cópia do Paul do Guys. Eu, e eu já falei várias vezes pra rapaziada que o Double Guys é da mesma empresa que faz o Paul Guys, tá ligado? Então não é uma cópia. Eles fizeram meio que mobile ali pra galera conseguir porque o Fall Guys ele é um pouco pesado, tá ligado? Então... Do ar. Então eles fizeram os tabogás ali pra Mobile Mano, agora que eu aprendi a pular, tá ligado? Tem como pular no teclado e no mouse No mouse tu pula deitado Eita caralho, nossa celera, celera, celera, celera. E mano, vai muito mais gente, tá ligado? É, passa muito mais gente pra Pular, ei caralho, e caralho Não, ah não mano Pula, ah, pulei, pulei Ajuda, ajuda, ajuda Você pulou, passei Mano, não joguei essa fase ainda não, hein, mano Ainda não joguei essa fase Eu vou por baixo, que segura, né, mano Vai, vai Pula, pula, pula É padrão Padrão Acelerou Não, mano, vai longe Mano, eu vou para cá que é mais seguro. Ainda ninguém passou ainda, rapaziada. Quem passou da fase ainda. o uh, passei. Passei, caralho, mano. Passei, passei. Caralho, será que vai dar? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. 40. Bastante gente, caralho mano. o uh, cara vai morrer, mano. Tu fica com. fica nervoso, tá ligado? Porque tu não consegue passar daí, tu fica nervoso daí. Negócio é manter a calma, tá ligado, manter a calma e já era, mano É que você não é, primeira como é a primeira vez que eu tô jogando, tá ligado Então eu fico um pouco nervoso, é né? a mesma coisa com o Host League, tá ligado Meio nervoso aí quando eu tô jogando Host League, quando eu fico, eu fico meio nervoso Porque eu não, que pegar a bola, tá ligado Mano, ele tá de graça, né? não sei se ele tá de graça na né? Steam também, rapaziada rapaz, Se você curte o Falgaz aí, a rapaziada viu né? uma galera que já viu jogando, tá ligado A galera que... que... Na live, tá ligado? Eu joguei duas partidas ali. É pra mostrar o Fall Guys. Mas só que. Quem já viu o primeiro tá, tá como listado como membro, tá ligado? Eu não deixei essa, essa live. É, pública não, porque o cara não fica muito bagunçado, tá ligado? O canal. Tá ligado tipo duas lives seguidas, tá ligado? Mas quem é. você quiser ser membro aí, rapaziada, clica aí. É. Se você quiser ser membro do canal, você vai estar tá vendo tudo antes, tá ligado? Então. Já, já garante seu negócio de membro aí. Pra não escolar, mano. Mas já, já garante aí o negócio de membro aí. Se você quiser virar membro aí. Hum. é virar um mito do canal? Caralho, mano. Caralho, mano. Não consigo passar da parte. Eu passei. Pula, pula. Pula. cara eu pulei. eu tava pulando errado também, né, mano. Tava pulando errado. Tava pulando o bagulho errado. Iber aqui. O cara tá me segurando, mano Vai segurar tua mãe, ô vagabundo? Ah, e tem como segurar, né? No... Oh, guys, né? Agora que eu lembrei Certo Bater no cara aqui agora Não, ui, cara Não Caralho, pulei embaixo, mano Ciruleta. Eu vou embaixo, é né? mais melhor, melhor, mas, mas segura Pula, pula Vai mano, senão não vai dar tempo, pula logo NÃO! NÃO! NÃO! Ah não mano, que miséria mano, Não, Não, não deu tempo velho, que loucura mano Vou jogar mais uma rapaziada, vou jogar mais uma Mano, é foda, tá ligado, não é fácil mano. Já consegui um emblema ali mano Mano, pra chegar no último estádio ali é muito difícil, tá ligado Seis horas e meia depois Bora lá rapaziada, vai começar hein, vai começar hein se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, mano Se dá na divulgação aí, mano Bastante like aí, porque Falgaz é massa demais, tá ligado Falgaz, tipo, se você ficar tá jogando toda hora Você vicia, tá ligado Vou segurar alguém aqui, hein, mano vai, vai pra lá, o vagabundo Mano, a primeira fase de novo A fase que a gente jogou antes Valeu É, é, foi Ah, caralho, que susto, mano minha frente, ô corno Caralho, me ajudou ainda, mano Muita gente, velho. Vou passar aqui pela esquerda de novo. Pela esquerda de novo. Tá direitinho, mano. Ali não pega, tá ligado? Vai, vai, vai, Nossa, tomei. Tomei na cabeça, mano. Vou pela esquerda de novo. Usar. a. Passou, pulou. Pulou. Pulou. Caralho, mano. Pulou. Não, não. Ah, não. Não, não vai dar tempo. Pulou. Calma. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa vai dar tempo. Não véi, não véi, não! Não! Não! Não véi! Que desgraça, mano! Rapaziada, vou ter que jogar de novo, mano! Ó, caí, mano. Eu já volto, já volto, já volto! Segundo dia! Bora lá, mano, agora é a fase. Essa fase aqui é boa, mano! A fase aqui eu já joguei, mano! Vai, bora que eu quero começar, quero matar e massacrar todo mundo! Vou chegar em primeiro agora! Um vez, cai é primeiro, só de raiva, que agora eu tô furioso na frente que eu tô passando cai na minha frente que eu tô passando ela tava segurando um cara ali mano e passei, passei passei passei, caralho, passei rápido passei, passei, passei não, não, não não, passei, passei passei, passei passei, passei passei, pô não aí mano Calma que dá tempo, calma que dá tempo Epa, Passei de novo Epa, Não, velho Calma aí, rapaziada, calma aí calma aí, calma aí, calma aí Não, não, não Ah, mano, o cara me empurrou ali, velho Passei Não, mano O cara me empurrou de novo, mano Na minha frente Tô ficando nervoso Calma, calma, calma, calma Passei Passei, passei, passei Passei Que boa, nice Passei Aqui é a parte chata não, velho, Não, velho. Que raiva, mano. Passei, passei, passei. Não, mano. Passei, passei. E no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Ah, Pare de segurar o animal teta. Segura segurar a tua mãe aí, ó. Caralho, mano. Fiquei nervoso agora. Véio. Pistola, na moral. O cara tá dançando ali, mano. O patinho, o patinho cai, O patinho caiu. Tá geral, a onda, a geral se matando, né? Tá geral assim, matando ali. E já era, já acabou. Aí passamos pra é quatro fases, tá ligado, rapaziada? É diferente do StumbleGuys que é três fases, tá ligado? Então, para cai 40, né? Fica 40. Não, 40. Depois eu acho que fica só o 16, se eu não me engano. Tem que ser o número par, caso cai. É, bagulho com o time, tá ligado? Daí dá pra fazer jogo. esse daí, eu acho que. Não. E daí eu também já joguei esse daí mano tem umas fases ali que eu já joguei não acho que essa daí eu não joguei não terceiro dia bora que bora bora que Dale eita bora bora vou segurar alguém o oh, cara passei passei de piruleta mas passei passei caralho o bagulho me ajudou ainda mano passei passei pulando passei ah o velho isso aí pau, gás aí quem gostou deixa o like aí mano eu vou estar tá trazendo mais o gás pro canal aí, porque é um jogo da hora, tá ligado? Da hora. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo aí. Fui.